Não se preocupa não, ela tá bem. Ela só foi descansar um pouco na enfermaria. Juleika, sabe que pode contar qualquer coisa pra gente. Somos seus amigos. Prometo que eu não vou contar pra mais ninguém. Ah, oi, oi. Vem ao meu lado. Ninguém vai Yeah